José Carlos Castro. Começou na RTP e foi durante 18 anos um dos principais rostos da informação na TVI. É um dos novos diretores adjuntos da CMTV e vai apresentar o CM Jornal às 20 em ponto. Andrea Val, fundadora da CIC Notícias, pivô de informação há 13 anos, é responsável pelo CM Jornal à 1 da tarde. João Ferreira, jornalista da SIC durante 15 anos. Era o principal rosto da Económico TV. Vai ser o pivô de informação da CMTV ao fim de semana. Marcos Pinto, passou pela Rádio Comercial, pelo Rádio Clube Português, pela TVI e pela TVI 24. Junta-se à equipa de pivôs de informação da CMTV. Tiago Rebelo. Coordenador de Informação há mais de uma década na TVI e na TVI 24. Vai liderar e coordenar o CM Jornal no horário nobre da CMTV. Cristina Ferreira da de Almeida. Depois de uma carreira na TVI, era a diretora da revista VIP. Aceitou o desafio de se juntar à CMTV e vai chefiar a informação ao fim de semana. Cátia Nobre. Era o principal rosto de informação da TV Record Europa. Muda-se agora para a CMTV, onde vai ser pivô de informação todos os dias de manhã. Rita Monteiro começou a carreira na Bola TV. Chega agora a hora do grande desafio de ser um dos rostos da informação desportiva da CMTV. Miguel Fernandes é um jornalista especializado em temas de segurança interna e defesa nacional. Foi enviado especial a vários cenários de guerra. Nos últimos anos, foi o responsável e apresentador do programa SOS Serviço de Alerta na TVI 24. Aníbal Rebelo. Passou pela Rádio Energia, pela Rádio Comercial e pelo Rádio Clube Português. É um dos jornalistas da nova redação da CMTV. Dina Trovisco. Na Benfica TV há quatro anos aceitou agora o desafio de coordenar a emissão e continuidade da CMTV. Eduardo Melitão, era profissional na Bloom, a empresa ligada à SIC, que trabalha o grafismo e a imagem. É o coordenador do grafismo e o autor da imagem da CMTV. Iago Bruxado, fundador do CNL, fundador da SIC Notícias, fundador da Benfica TV. É um dos nomes mais fortes da realização de grandes eventos em Portugal. É agora também fundador da CMTV, como coordenador de realização. Pedro Falé, repórter de imagem da TVI e da SIC. Foi enviado especial a cenários de guerra, como Timor-Leste, após o referendo, e Paquistão. É o coordenador de imagem da CMTV. Pedro Morato, antigo chefe de produção da TVI. É agora o coordenador de produção da CMTV. Ele vai estar à frente da máquina. Francisco Peni esteve à frente do lançamento dos canais temáticos de maior sucesso em Portugal. Antigo diretor de programas da SIC. Vai ser o coordenador de programação na CMTV.